Então aconteceu um resgate no Espírito Santo, cidade a qual o Redi Siqueira é nobre morador e futuramente deve ganhar a chave da cidade, o título de cidadão da cidade. Capixaba Honorário. Capixaba Honorário. Que jovem estava desaparecido e foi resgatado. Redi, conta mais dessa história aqui para gente, por favor. É, primeiro eu vou contar é, um quase, né? Quase que a gente se envolve nisso, porque a gente ia subir o mestre Álvaro, no, no, <risos> isso foi isso, f... não lembro se isso foi no 7 de setembro ou na sexta-feira, dia 8. Agora eu tô Porque aqui foi um mega feriado em Vitória, né? Dia 7 de setembro é um feriado Sim. nacional. Dia 8 é dia da cidade de Vitória, né? A padroeira de Vitória, Nossa Senhora da Vitória e dia 9 é o dia do enforcamento para quem mora em Vitória e tinha esse, essa folga, né, então eu fui um dos, dos do feriado prolongado e, e a gente estava lá, a gente foi dentro do complexo do Mestre Álvaro, né, que são várias montanhas a gente estava em uma das montanhas, mas a gente saiu antes desse bafafá aí de, de aparecer o helicóptero do Nota Aérea e tudo, eu não sei como primeiro, eu não sei quem participou do resgate não sabe, e pelo visto, a própria vítima também não sabe como ele foi parar dentro da fenda, e pior, nu, pela, nu, com a mão no bolso, peladão, peladão. E aí alguém ouviu ele gritar, e aí solicitou o resgate, porque ele caiu dentro de uma fenda, e não conseguia sair dela, estava numa situação instável, tanto é que foi necessário, os bombeiros também não alcançariam ele, foi necessário um resgate aéreo, descer o helicóptero, prolongar o cesto do helicóptero, porque não tinha um comprimento para isso. Então, uma manobra é, um pouquinho mais complicada de resgate, e eu imagino a cara dos resgatistas na hora que chegaram lá. É, Meu amigo, o que você está fazendo? Peladão, nu, com a mão no bolso aí. Ele não soube é. responder. Tá? É. O mais inter... assim. Para você que está escutando, todos os links estão na descrição do podcast e para você que está vendo a gente, todos os links estão na des descrição do vídeo. E a reportagem que está tanto no, no site do Gazeta, não é isso? Que no dizer, site né? Gazeta de Vitória e no Wall, o Wall escrito por Vinícius Rangel, é bastante, vamos dizer assim, misterioso porque os bombeiros precisaram da ajuda de um helicóptero retirar o rapaz que autônomo foi achado nu depois da queda nos paredões geralmente quando você tira a roupa você lembra que você tirou a roupa e geralmente quando você cai de um paredão você lembra ah, a cair por causa disso e disso, disso, disso você estava quando você nu... cai num paredão você fica ralado né e se você é. tá nu me lembra de uma música famosa, na minha época, baiana, que era o Ralo Pinto, né? Que tinha lá em Porto Seguro. assim, então, surreal, cara, surreal. Eu não consigo não, entender isso. O conselho que é para a pessoa que escreveu para o Wall Notícias, que é o Vinícius Rangel, verificar se ele ralou o corpo, porque se o cara tá ali, ele tirou roupa para quê no lugar? Ah, estava com calor. Adiantou você tirar a roupa e ficar ali preso no meio do negócio? E quem é que chamou a equipe? Como é que é a equipe? Não, tem alguém nu ali, vamos lá resgatar. Não, é, é, é, chamar a equipe foi uma pessoa que estava fazendo trilha na região que ouviu os gritos dele. É, eu acho que até então não sabia que ele estava nu, né? Porque ele devia estar tá, tá longe. Mas assim, é, em Vitória, nesse, nesse período agora, né? Entre o 7 de setembro e, e, e hoje, é, o tempo está frio. Ainda mais para Capixaba, né? Capixaba e Carioca, né? o é, tempo tá frio, vocês veem aqui, ó, o Luciano andou criticando o meu, meu é, figurino, né, eu, eu tô aqui com o meu casaco de velhinho, porque tá mais Chisão frio História, Vitória, né? é, tá mais frio em Vitória então assim, não tava calor a gente subiu, no mesmo dia que ele foi resgatado, a gente subiu uma montanha que fica ao lado do mestre Álvaro e a gente enfrentou um, uma, uma chuva leve, né, uma garoa é... Estava ventando um pouco, um vento frio e tudo. Então, assim, não, não era dele ator com calor e tirar a roupa. Né? É, não sei não. se ele ficou empolgado. Provavelmente ele pode estar assistindo a gente. Então, um abraço para você, peladão da fenda, é, que ouviu a gente falar sobre naturismo na semana passada. Não sei se ele foi praticar isso. Lembro a vocês que ouviram, ouviram e viram a matéria que o naturismo é, é para ser praticado em áreas privadas, ali o mestre Álvaro é uma área de preservação, é uma unidade de conservação, então, assim, é, é sujeito à prisão e, e, e ser é, indiciado criminalmente, mas, enfim, não está a temperatura para você sentir calor e tirar a roupa. É. Vou ler o último parágrafo, porque é uma pérola. O autônomo não sabe dizer as circunstâncias de como caiu dentro do local. Ele não sabe explicar o porquê de estar nu. Alegou não se lembrar também de como chegou ao local, mas teria ido com amigos para a região. Finalizou o Major Pablo, que foi a pessoa que fez o resgate do peladão da fenda. Que missão, Major, que missão, hein? Que missão, hein? Eu... <risos> que tem, tem dia que realmente... Assim, parabéns para você, peladão da fenda, parabéns. Como diz a, a Pete, né? Tem, tem dias que a noite é F, ou ao contrário, tem noite é, P, que é né, Que a noite é difícil, assim. é. Tem dias que a noite é difícil.